Salve, salve rapaziada, beleza? Samba, beleza. aqui no vídeo de hoje vim trazer mais um jogo que conta mais um no perfil da Steam Que tá com 100% de desconto aí na Steam Bem, o jogo de hoje é o Battle Star Galactica Deadlock Acho que é, não tô conseguindo ver o nome porque eu tô gravando esse vídeo pelo celular E eu não tenho como ver o nome nem confirmar se conta mais um no perfil da Steam Apesar de eu achar que conta mais um no perfil da Steam porque... O jogo tem cartas colecionáveis, não vai dropar cartas colecionáveis porque é jogo de graça da Steam Então não vai, não vai ter cartas colecionáveis para dropar, beleza? Mas ele conta mais um no perfil da Steam é... O meu computador tá com a fonte queimada, eu não consigo confirmar se conta mais um no perfil da Steam. Mas ele conta sim é, Eu já tenho ele na minha conta principal e hum, é isso aí Bem, em breve eu vou voltar com meu computador aí, esse vídeo aqui improvisado aqui vai acabar, eu não sei até quando eu vou ficar sem computador, mas é isso aí. É, se eu ajudar você, deixa um like aí pra ajudar o canal, deixa um comentário, se inscreve no canal e pra que eu vou trazer mais vídeos assim, talvez não improvisado assim pelo celular, mas eu vou trazer mais vídeos. É, é isso aí, muito obrigado por assistir, falou!